Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ivanildo aqui mais uma vez. Pessoal, é, como você cria um site no Google, um site gratuito do próprio Google para o seu cliente? É, o que acontece? Tem, tem muitos clientes, quando você prospecta pela internet, muitos não têm condição de criar um site profissional porque você, ele já tem que pagar o anúncio no Google, o Ads, ele tem que pagar você, né, os seus serviços prestados, e também uma série de coisas, né, de ferramentas. Então, nem sempre ele tem disponível naquele momento, condição de criar um site profissional. Então, você pode estar criando aqui no próprio Google um site gratuito, um site simples, mas que vai trazer resultado para os seus clientes, ok? Então, aqui eu coloquei um botão do WhatsApp. Se o cliente clicar aqui, ele vai ser direcionado para o WhatsApp da empresa para iniciar uma conversa. Você pode colocar esse botão do WhatsApp aqui. Coloquei uma, uma, uma, é, uma copy, né? J.E., Constituição Civil, que é a palavra-chave, né? Coloquei aqui uma pequena descrição. Precisando fazer sua casa ou dar aquela reforma e deixar linda, podemos te ajudar. Chama no WhatsApp. Então, coloquei aqui uma chamada para ação, ok? Coloquei essa foto, que é o cabeçalho do site, com o número de telefone da empresa, Aqui são os depoimentos de clientes, falando bem da empresa, dos serviços prestados. E aqui é, o portfólio, né? De serviços que o profissional faz, né? Entrega para o, o cliente. Aqui foi três vídeos, entende? Mostrando para o, o cliente o, o trabalho do profissional. Aqui algumas fotos. Aqui o mapa. O mapa para chegar até o destino da construtora ou então entrar em contato pelo WhatsApp. Aqui embaixo também tem o telefone da empresa. Aqui tem o endereço direitinho e aqui os horários de funcionamento da empresa. Ok, pessoal? Então, é um site simples, mas funciona. No começo... Entende? Até A pessoa não tem dinheiro para investir, usa esse site gratuito do Google. Mas ele traz muito resultado. Porque eu tenho outros clientes, entende? E eles recebem é, muitas chamadas de orçamento através do WhatsApp. Esse botão aqui. Esse botão aqui que é o é, é a galinha dos ovos de ouro. Entende? A pessoa clica aqui e quando chegar até na WhatsApp da empresa. É, Fecha os serviços, né? Tá bom, pessoal? Isso que eu queria mostrar para vocês. Por aqui você pode configurar todo o site. Aqui você pode estar configurando. Entende? Aqui você pode. Colocar aqui uma cópia, um título, né? O título cópia. que você pode adicionar foto. Você pode mudar a cor do site. Você tem que futucar aqui para você conhecer a ferramenta. É muito fácil e muito simples. Tá bom, pessoal? Então, é, espero que vocês gostem desse vídeo. Não se esqueça de inscrever no canal, deixar um joinha e deixar um comentário. Ok? Para mim, é, criar outros vídeos ajudando vocês aí como alavancar o negócio de vocês aí. Tá bom? Forte abraço aí, até o próximo vídeo.